Bom dia, você quer receber dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Simples, se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Muitas pessoas querem saber qual é a melhor forma de emagrecer. A melhor forma de emagrecer se tornou famosa, chamada dieta, por quê? porque tem pessoas que não sabem se controlar na hora de comer, se é para comer um pastel só para encher a barriga, ela come três pastéis, um para encher a barriga e os outros dois pastéis para dilatar o estômago até que a pessoa vai aumentando os quilos e se dê mal, por isso que dieta é a melhor opção para emagrecer. Não adianta fazer exercícios físicos e comer demais.